vamos fazer um vídeo de apresentação dela aí para o canal e também para o pessoal ver o modelo novo que saiu é essa que já estão tá na foto ela vai sair na. vai ser o modelo dela e é uma azulada muito bonita então ela nós vamos apresentar ela ela é totalmente em cobre, toda em cobre as varetas são 5 mm aqui ela é... os rolamentos também são tudo em cobre aqui a vareta é travada a vareta não sai, nem com lado é, é fixo e ela é totalmente em cobre aqui a câmera aqui embaixo não tem a câmera mais a câmera dela agora veio para a parte de trás Aqui ó, então acho que dá para ver no vídeo aí né? Vou aqui assim ó. Aqui é a câmera, você precisa pôr o ouro o diamante, já tá no pé da vareta. Aí você pega o tampão, tampa ela certinho e ela tá pronta para uso. Ela ficou muito boa, muito bem balanceada. Os rolamentos dela, vou dar uma rodada aqui com a mão pô com ela aqui para ver como é que ela roda. Então ela está no rolamento bem, bem balanceado agora as varetas ficam num comprimento muito bom que ficou aí no comprimento de mais ou menos 38 centímetros daqui na ponta dela, quase 40 a câmera da, é todas as duas tem câmera a câmera ficou também na traseira da vareta que já daqui ela já manda direto para a vareta então é um modelo que ficou muito importante e o hotel é construída toda em cobre totalmente em cobre tudo dela é cobre enrolamento macio varetas são fixadas e a vareta não sai aqui se você quiser tirar a câmera você pode tirar bom supor se você quiser trabalhar sem ela você pode trabalhar só com a vareta aqui ó. também não, não tem problema também ficou balanceado o balanceamento dela ficou bom para trabalhar sem também então dá para você trabalhar com ela é sem as câmeras Você pode tirar as câmeras dela E você pode caçar também com ela Do jeito que está aqui ó. Sem, sem as duas câmeras que aí ela vai cruzar normal Ela cruza normal E tudo que ela vê Ela acha E se você trabalhar por radicezinha com o comando de voz Também você pode Trabalhar sem as câmeras ou pode trabalhar com as câmeras agora, isso é no causa da pessoa querer trabalhar com ela sem a câmera mas não há necessidade também de trabalhar com ela sem a câmera as roscas que da câmera é bem uma rosca bem comprida também que não desenrosca fácil. então esse vídeo hoje vai pro canal e a gente vai o pessoal já ver como é que são essas novas Logo que nós enterar 5 mil inscritos nós vamos fazer o sorteio hein? então está perto, não está muito longe, mas mil e pouco não é rapaz e ela só muito bonita realmente uma vareta bonita Lembra os amigos aí para se inscrever no canal, dar uma força aí para nós chegar logo aos 5 mil inscritos aí para nós fazer o sorteio. Nós vamos sortear um par de um diamantinho mais umas gemas lapidadas e mais umas gemas brutas. Então é. Pessoal aí que vê o vídeo aí a primeira vez, não esquecer de dar o um like e se inscrever no canal para dar uma força aí para nós. Hoje nós vamos fazer esse vídeo um pouco curto. Porque ele vai ser mesmo um vídeo pra mais para apresentar essas varetas aí pessoal que tiver interesse aí, descrição está embaixo do vídeo E nós vamos ter o um outro vídeo das outras varetas também Que vai estar tá Vai estar tá no canal também Outra São umas varetas muito bonitas Toda cobre E essa aqui ela já está de encomenda ela vai com uma pessoa aí do Ceará então logo nós já vai ter mais pronto também elas são bonita, com um modelo muito bonito e nós tem os outros modelos e hoje nós não vamos apresentar os outros modelos porque a hora que iniciar o vídeo aí já tá, já tem um um vídeo já mostrando todos os modelos agora essa aí eu, eu ia fazer um vídeo especial para poder mostrar que como é que ela realmente ela ficou mesmo depois prontinha, prontinho aqui ela não tem mais nada para fazer nela já está toda pronta pronta para ser usada também está pronta para viajar também na segunda-feira ficou com um balanceamento muito bom tá cruzando, beleza, você pode até o esquerdo que você pôr aqui em cima, nós cruzem em riba. então é... cruzamento dela, o que tiver no chão, a pessoa vai conseguir achar se tiver um... um preguinho, uma latinha, tiver um, uma pepitinha de ouro, se tiver aí... é... diamante e também o, o que é mais interessante dessas horas aqui, são o comando de voz que Você pode fazer o comando falado, você pode falar para a variônica: Procura diamante, me dá a direção se tem diamante nessa região Você dá os três passos e se tiver diamante, ela vai indicar a direção que você vai andar para achar Se não tiver, ela vai girar a redor Ela gira para o lado e vai fazer você ficar andando na redor, porque não tem nada Aí você pode partir para outra coisa ouro é a mesma coisa Aí, cê, por exemplo, comando, você dá três passos Quando você dá o terceiro passo, ela já indica a direção que você Você deve seguir Agora, se você estiver já na direção certa No terceiro passo, elas não viram, elas continuam reta. Aí, se você quiser certificar que a direção, se ela estava na direção certa você volta para trás lá dos três passos, você dá meia volta no corpo, você dá meia volta, vira e dá o comando e dá três passos contrário que você deu a primeira vez. Aí elas vão indicar naquela primeira posição que elas ficaram. Agora se elas não tiver na direção, elas vão te dar a direção certinha para você andar. Mas os três passos é importante para a Porque depois que você dá o segundo, que você vai dar o terceiro, elas já. Elas já começam a indicar o lado que você vai andar Então você vai economizar muito tempo Porque elas já falam para você a direção que você vai É só você seguir a direção que ela tá indo reta Ela tá aqui reta Você vai andando na direção dela Se ela virou para um lado um pouquinho, você acompanhou pra onde ela virou e, Então você vai economizar muito tempo Porque a hora que chegar em cima do objeto, ela vai cruzar então não é só você sair com ela e ficar andando para aqui e para ali sem, sem rumo com ela nas mãos então ela te dá a direção e mesmo com ouro com diamante na câmera ela te dá a direção você dá os três passos no terceiro passo ela indica para onde você vai andar mesmo que você não esteja usando a radicesia. agora a radicestesia é o seguinte você pode usar ela falando para procura um veio de ouro Aí você dá os três passos, ela vai te indicar se tiver um meio ou outro por perto. Se não tiver, ela não vai te indicar nada. Você vai dar o terceiro passo, ela vai fazer, você andar redor. Ela vai virando, você vai virando, ela vai virando, você vai virando. E... É porque não tem nada. Aí ela está dizendo para você que não tem nada, não achou nada. E você pode então dar o comando para ela falando, igual eu tô falando aqui, ou você pode dar o comando em pensamento. Você pode olhar para elas na posição aqui e dar o comando de pensamento Mas olhando para elas Então, agora eu prefiro falar porque Geralmente quando eu estou caçando Todo mundo que está lá já sabe Que a gente fala com elas, sabe o que a gente usa no pensamento Então, não tem problema nenhum Isso é uma coisa que já é usada há muitos anos, milhares de anos hoje tem ficado, elas tem ficado até mais modernas para usar muita coisa já foi achada, tanto no Brasil como fora do Brasil muitos vídeos tem chegado para mim, do pessoal que compra, das coisas que tem achado só que eu não posso pôr no canal eu não posso pôr no canal porque são deles às vezes eles falam o lugar que tá, o lugar que achou, então isso aí não pode então não pode ir para canal aí pro pessoal ver. Eu vou todo o pessoal que compra. Quando ela chega lá para eles. Eu peço, ó pessoal, chegou. A hora que for abrir a caixa, abre a caixa, faz um vídeo, manda o um vídeo para mim. Abrindo a caixa, que ela chegou tudo certinho, tudo arrumadinha Porque hoje o Correio tá um problema. Você não pode estar tá confiando no Correio. Então... Chegou lá, tá tudo certinho, a pessoa precisa de instrução, o pessoal entra em contato, a gente passa as instruções para usar. Agora, aqui pelo canal, o pessoal tem perguntado, como faz isso, como faz aquilo? Pessoal, o contato tá embaixo do vídeo. Então é fácil. Agora, aí nas perguntas aí, para mim é difícil para mim ficar respondendo aí o contato tá embaixo E agora fim de semana A gente vai ter uns vídeos bons Umas coisas diferentes Vamos fazer umas coisas aí diferentes E também a gente vai fazer um vídeo Também com essas varetas aqui na prática A gente vai nos lugar aí Um lugar velho, uma estrada velha Um lugar aí meio antigo E o que nós pode achar com elas, né? e mostrar para o pessoal também realmente que na prática elas são ótimas também agora o logo nós vamos ter um vídeo novo aí também nós vamos encerrar esse vídeo pedir o pessoal para não se esquecer se inscrever no canal para nós interessa os 5 mil logo para nós fazer o sorteio e também lembrar o pessoal que tiver interesse aí nessa ou nos outros modelos, a descrição está embaixo aí do vídeo. E até mais.